E aí, Piazado, tudo tranquilo? de boa, só vindo aqui para mais um vídeo, manos. E hoje, como vocês podem ver, estamos aqui com o Matheus novamente. Yeah. Mateus, Matheus agora tá japonês. É. Yeah. Estamos com as duas lendas JDM, né, mano? Toyota Supra e Skyline R34, manos. Eu não sei vocês, mas, assim, eu queria saber o time que vocês estão aí torcendo, porque assim, acho desses dois carros é aqui, tipo, eu não curto muito em nenhum dos dois. Mas o, o R34 eu, eu acho ele da hora, tipo, eu não sei o que que tem, ah, eu acho ele da hora demais o R34 Eu, eu gosto do Suprem, eu amo o Suprem, gosto demais, Nossa, Esses de um milhão que tem no Brasil aí pra vender, se eu tivesse um milhão eu pagaria no futuro. Mas independente disso pessoal, comenta aí qual que vocês curtem mais hum. e hoje vamos tá dando um rolezinho aí, certo? Hum. E eu com o meu problema de engatar a quinta aqui já errei uma vez. Começando bem, velho Já errei okay. a uma vez. Pá. <risos> e manos, geralmente uma das maiores diferenças do r 4 e do Supra é que o r ficar é a tração traseira. O GTR, né? Leva é, o GTR. E geralmente, porque esse daqui tá sem assim, fusível, né, mano? Então Pode ter fusível, fusível da maldade, fusível da alegria. É. E lembrando que é a primeira vez que eu ando nesse Supra aqui, então não tô acostumado com o carro. Eu acho não, que eu já andei nesse Skyline aí. Nele aí. Vocês vêem que o cara que... dá desculpa no timing eu... perfeito, né? O cara dá desculpa exatamente no timing. Eu o freio, mano. Não, é porque, tipo, <coughs> eu não me sinto nem um pouco confortável nesse carro aqui ainda. Né? De acelerar ele. Ah, não, eu não eu não consigo acelerar esse carro de boa, velho. Né? Eu tô achando ele muito soltão. Não me sinto nem um pouco confortável nisso aqui, gente. Como eu o volume do teu carro, que eu nem tô escuta, velho. É da hora, velho. É, é da hora. Fizeram o nome, né, velho? Direito, direito. É desse carro que fizeram o nome. Meu Deus, né? Deus Ele sai, ele sai muito de frente. De baixo, sei lá, parece. Porém. Não dou conta, velho. É muito lindo ver você passando no trânsito assim, velho. Né? Hum. O preta tá andando mais, viu? cara. né? Tem frear, não... É, só anda também, né? Parar não para. É, né? não para, velho. Né? Mano, a não engatou, velho. <risos> você não tá ligado o desespero que eu tive mano vídeo. É muito ruim, muito, é muito ruim. Eu achei que não ia parar ali, você viu tanto que eu comecei a frear, né? Eu vi. Mortaço de freio bagulho. Tô começando a andar melhor nele, tipo, acostumar mais, com o carro, né? Tô mais confortável agora. É, tô já começando a pegar confiança menos, no carro, mas... Já sei mais ou menos onde que eu tenho que começar a frear pro parar. Tá Lembrando que os dois têm em torno de 600 cavalos, né, gente? É, o meu tá com 594 de motor, então. Tá? O meu tá com um pouquinho mais de 600. 604, acho que é. É isso explica um pouquinho da diferença em alta. É. Mas os carros são muito parecidos, eu acho, velho. Aham. Uhum. Tá bem nivelado. Eu, eu, eu tô gostando bastante de andar com ele. Então, eu tô achando muito da hora de esconder. Matheus! Meu coração! <risos> Você viu Onde que eu comecei a frear, velho? Eu é tô vendo que você tá sofrendo um pouco com freio aí. Mano, não para, velho. Esse carro não tem da força dianteira, velho. Dá 200 por hora não vira direito. Eu tô tendo que virar muito o volante pra ele fazer essas curvinhas, velho. Aham. Olha É muito da hora, oh. velho. Tem bastante, calma eu também, sério, eu tava meio pessimista com esse rolê assim, porque tipo, eu não curto dos dois carros, tá ligado? Não é que eu uhum. não curto, eu não sou. Eu não tava esperançoso de ser um rolê da hora. Achei que ia ser mais. sem, sem graça, mais tipo, normalzinho. Uhum. Mas tá muito da hora, velho. Mano, acho que eu nunca andei com um carro tão ruim de freio. Lembra aí, 36? Quando, Quando eu tava montando? Aham. Uhum. O freio dela era melhor do que isso aqui. Meu Deus. Mano, dá medo, hein? <risos> dá medo demais, velho, né? porque eu sei que se eu não ver alguma coisa, algum carro aqui na minha frente, não vai parar, velho. Uhum. Nossa, eu bati ali, não teve como não. Eu tentei me enfiar sem frear mesmo, porque eu sei que não ia adiantar nada. Eu dei encostadinha, né, Achei que tinha mais espaço do que realmente tinha, tá ligado? Aham. Eu tava prendo tudo. Meu amigo. Meu? Não para, mano. Tomei um chevette. Friz original. Acalmou que agora é esquerda <coughs> Meu amigo Você viu o caminhão do frente? Eu, né? Eu vi velho. Eu prei tudo agora <risos> Quase que não deu tempo <risos> Achei que ia dar pra passar mas não deu eu também achei, isso que daí não... Por isso que eu nem fui, velho. Eu olhei e não ia dar. Eu achei que você ia agora. Nossa, velho! Que? Você passou no último segundo, véi. no último milésimo. <risos> você passou, já fechou a porta pra mim, velho. Eu falei assim, uai, ah. como assim tem, tinha espaço aqui? <risos> eu achei que eu ia também, mas aí eu ah, né? Vamos. Tipo assim, não tinha mais nada de chance pra mim. Obrigado. Nossa, velho. Meu jogo travou, velho. Um pouquinho antes de eu chegar nos carros. Meu Deus, que medo. Fica até para trás é? dos áudio aqui. Então, foi nesses áudios aí, velho. Tipo, eles estavam perto do outro, tá ligado? Tinha espaço. Só que quando eu tava chegando neles, o jogo dava uma lagadinha. <risos> uhum. Mas deu boa, tá ligado? Vamos lá. vamos lá. Mano, eu errei até a quinta, quatro, umas 4 quatro vezes aí, sem zero. Tipo assim, cortei de giro, apertei a embreagem, foi, não foi, foi, não foi, mas não foi. isso então Piazada, o vídeo de hoje vai finalizando por aqui, espero que vocês tenham curtido, eu imagino que esse vídeo tenha ficado um pouco mais longo que a média velho, porque esse rolê foi muito louco, eu tava esperando que esse fosse um dos rolês mais tipo, normalzinho que a gente fosse dar, mas velho, foi muito louco o rolezinho R34 e é Super, espero que vocês tenham curtido assim como eu, link do, das redes sociais minhas e do Matheus e da OECDNICE vai estar na descrição, seguindo -se geral aí. E é isso, valeu e falou. Valeu!